Oi, gente! Tudo bem? Aqui é a Kátia, do canal YouTube Ser Felicidade. A gente está chegando um fim de ano aqui, chegando no final de mais um ano cheio de desafios e para nos ajudar aos desafios do próximo ano, eu tenho uma surpresa presente para você. Preparei uma nova websérie para o canal que será 12 hábitos para ser felicidade e durante todo o mês de janeiro começando no dia um eu vou te ensinar as segundas quartas e sábados os dias que saem os vídeos do canal cada dia um exercício novo um exercício que se você praticar ao longo do ano de 2020 eu tenho certeza que vai ser de muita importância para você para te ajudar a trilhar a jornada mais importante da sua vida. A jornada que vai da sua cabeça ao seu coração. Porque no coração é o lugar onde a gente é a felicidade. Aproveite. Um beijo.